O portal AgroLink está na citação experimental do IRGA e eu converso agora com o Henrique Dornelis. Vai nos falar da abertura oficial da colheita do arroz que acontece entre 21 e 23 de fevereiro. Henrique, esse ano a gente está vivendo uma crise para os produtores rurais de arroz. O que, que vai ser mostrado aqui durante a abertura oficial e o que pode ser feito para melhorar essa situação? Bom, é o um momento de maior visibilidade do setor, é sempre esse evento, né? que ele sim celebra a colheita, né? isso que todo produtor espera anualmente, né? mas também o é um momento de visibilidade, como eu coloquei, de externar a situação dos arrozeiros e também estar é, dialogando com, com os vários entidades, enfim, órgãos que acabam influenciando o nosso negócio, porque eu, produtor, também sou. É um momento que a gente traz ao mercado alguns números, né, que se confirmam alguns números e, e também, mais uma vez, se busca a solução do, para alguns pleitos. Então, enfim, mais uma vez a gente está trazendo as dificuldades. Esse momento, eu acho que de uma forma bem mais crítica, é bom nós termos a consciência disso, é bom que... Os produtores têm essa consciência mas que os consumidores também e, e enfim a, a classe política tenha essa, essa verdadeira impressão aí de que o, o setor está sendo desafiado não é por uma questão da porteira para dentro, porque a gente tem uma das maiores produtividades mundial mas também a gente tem é, um custo de produção que, que está realmente interferindo muito negativamente. Na, na nossa produção. Henrique, falando um pouquinho sobre a questão de números, houve uma redução, foi falado em coletiva de imprensa, na produção, e o que, que o governo tem feito e poderia ajudar um pouquinho para melhorar a situação também, a questão do clima? Vamos lá, eu acho que o governo ele tem observado uh, atentamente os nossos uh, as nossas variações de produção e, e de certa forma ele está numa posição um tanto confortável à medida que, é, que não há qualquer estresse em relação à, à, à falta de produto ou, ou enfim, que, que necessitaria de maior avanço nas importações. Então, isso deixa o governo um tanto tranquilo. Mas eu posso confirmar que existe, sim, uma preocupação, tanto é que a nossa ida em Brasília já foi construída há algum tempo e o, e o governo ele tem uma preocupação em relação à baixa rentabilidade que está acontecendo no arroz. Mas uma das coisas que parece que ainda não despertou ainda, principalmente para o Ministério da Agricultura, em relação à SDA, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, é em relação às fiscalizações que a gente que impactam para nós negativamente, né? Tanto nos aspectos domésticos e, e da gôndola né, que a gente está pedindo para que se tenha uma efetiva fiscalização para garantir ao consumidor o consumo de um produto eh, que diz ali, que efetivamente diz no, na embalagem, mas também uma fiscalização maior quanto às importações que a gente acredita que elas careçam de uma maior atenção. No geral, é uma expectativa boa para o evento para motivar o produtor rural? Uh, bom, é, sempre há e, e, e não vai ser diferente esse ano, por quê? Porque o nosso evento terá o tamanho da lavoura de arroz, o tamanho da importância que os produtores darão a ele e a Federa Arroz. Ou seja, se o produtor quiser um evento pequeno, nós assim o faremos. Agora, se o produtor deseja esse evento uh, grande, do tamanho da nossa lavoura, do tamanho da importância que o produtor tem para nós, é, certamente ele terá um, uma dimensão bem grande.